e aí galera do canal tudo bem com vocês rapaz eu recebi tanto pedido para para eu fazer um tutorial de como comprar essa baby ethereum né eu vi alguns vídeos aqui só que aí pessoal é, eu vou entrar no coinmarketcap porque os vídeos aqui não mostra como comprar né fala sobre a moeda e tudo não vi explicando o passo a passo né de como comprar Aqui no, no CoinMarketCap é o melhor lugar para a gente saber, né? A gente desce aqui e a gente já vai direto saber qual os sites, quais as corretoras que estão negociando ela. Sempre quando eu quero descobrir onde vende, eu venho no CoinMarketCap. E, ó aqui, ó, tá aqui na PancakeSwap, ó, com WBNB. Então, pessoal, vamos clicar aqui, ó para ver o que, que acontece. Pronto, prontinho aqui. Aqui a gente vai ter que conectar nossa MetaMask. Se você não tem MetaMask, cria uma MetaMask. É, deixa eu ver que o contrato. Você vai ter que instalar a rede da Binance, né? Deixa eu ver aqui ó, direitinho. É, o BEP 20 aqui, ó. Vou até adicionar esse toque Para adicionar o toque você copia aqui o contrato. Abre a sua metamask, é, você pode mandar BNB ou BUSD para sua metamask, eu tenho aqui ó, BUSD, eu tenho BNB, se precisar a gente converte. Então vamos adicionar esse token aqui, a gente clica aqui em importar token, cola esse contrato aí, ó. já aparece aqui, ó. BB Ethereum, aí adicionar token, importar token, pronto, a gente já adicionou o token, né? Então, pessoal, aqui nessa tela já apareceu o nosso saldo de BNB aqui, ó. E aí a gente vai precisar adicionar o token. Então a gente vem aqui, ó, copia aqui o contrato, né? Vamos copiar o contrato. E aqui, pessoal, ó, onde tem aqui BNB, a gente cola aqui o contrato para adicionar o token, ó. Vamos importar, ó, BB Ethereum. Aqui, ó, I understand. Eu compreendo. Pronto. BB Ethereum então agora pessoal a gente vai ter que fazer o seguinte a gente adicionou né vamos colocar aqui ó BB ETH. pronto tá aqui ele ó e aqui em cima a gente coloca nossas BUSD que eu tenho BUS aqui ó eu tenho 31 dólares né de BUSD você pode comprar com BNB se você tiver BNB se você mandar BUSD Aí você vê o que você quer comprar, ó. Eu vou clicar aqui em máximo, ó. Aí aparece quantas eu vou comprar, ó, com todas as minhas BUSD. E aí eu clico aqui em swap, confirmo. Vai pedir aqui a autorização, ó, pessoal. Vai pedir autorização, confirmo. A transação foi feita. Aqui está pedindo para adicionar o token, mas eu já a gente já adicionou o token, né? Lá copiando o contrato. Então, pessoal, a gente já comprou agora aqui as nossas Baby ethereum. Vamos ver aqui na carteira. Olha só, vocês vão ver aqui na carteira que agora a gente tem aqui, ó, Baby Ethereum. Temos essa quantidade aqui de Baby Ethereum, agora, pessoal. Então, pessoal, ó, é assim que você vai conseguir por enquanto. É o único jeito que tem de comprar Baby Ethereum. Eu espero ter ajudado você. Um forte abraço aí, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!